Pessoal, senhores, a mais um vídeo aqui do Gordinho. E dessa vez, galera, eu tô aqui pra apresentar pra vocês uma partida muito épica que aconteceu comigo. Cara, eu tava jogando lá de boa, parecia uma partida normal, parecia que eu ia perder, e vem comigo que eu vou dar uma narrada bem rápido aqui sobre o que aconteceu nessa partida e como assim, o que que aconteceu cara, foi muito épico. Mano, aparentemente uma partida normal, eu tava ali com um pouco mais de 3 mil troféus, usando a minha estratégia do torneio, que vocês já viram em outros vídeos, que eu falei sobre essa estratégia, como usar, o que é que eu fiz pra chegar em 12 segundo, enfim Eu tava lá, o cara era nível 10 Mais forte do que eu, o cara tinha feitiço de raio Que é um dos feitiços que dá um Counter fudido aí no meu deck Então ele tava usando o feitiço de raio Constantemente no meu deck, vocês podem Ver aí que ele usava o feitiço de raio Derrubava uma das minhas cabanas Usava o feitiço de raio, derrubava Outra das minhas cabanas, e galera Se liga só, eu tava colocando As minhas cabanas na hora certa, como eu devo Colocar mesmo, coloquei um feitiço de veneno Pra matar o mago de gelo e dar um dano naquele bebê dragão dele, eu fui indo bem e o problema é que o cara sempre tinha um raio pra quebrar as minhas cabanas, olha só eu fui caminhando bem, coloquei minhas princesas, os meus bárbaros estavam chegando ali eu tava também dando um dano nele aí ele vinha com um raio e quebrou a minha cabana do, dos bárbaros eu, sempre que ele quebrava uma cabana minha eu ia e colocava outra cabana coloquei a cabana dos goblins, uma valquíria na frente e continuei meu ataque galera, o problema é que toda vez que ele acertava uma cabana, ele acertava também a a minha torre da arqueira, então acabei perdendo bastante vida da, da minha torre do lado direito, só pelos raios, ele não tinha muita tropa ali pra conseguir, de fato me atacar, então ele ficava basicamente atacando com o raio ali, mano então, olha só, progredindo na partida, eu usando as minhas cabanas novamente, ele vindo ali com o seu mago de gelo, seu bebê dragão sempre parava nas nos meus goblins e nos meus bárbaros, e aí ele se defendia com o canhão, se defendia com o mago de gelo novamente, e ia lá e jogava o feitiço de raia nas minhas cabanas Sempre assim, sempre assim Eu mal conseguia dar dano na torre dele Porque sempre ele colocava um canhão E as minhas tropas acabavam sendo distraídas pelo canhão No fim da partida ali no dobro de elixir, ele conseguiu de novo quebrar mais cabana minha, eu estava com 1.200 de vida só na minha torre, porque ele não parava de jogar raio. Eu coloquei o meu golem, finalmente consegui no último minuto colocar o meu golem, coloquei na hora errada, mas o cara era experiente, e conseguiu atrair o meu golem para o outro lado da vila. Então basicamente todo o dano que eu dei nele foi o meu feitiço de veneno, cara. Então depois que o meu golem morreu, eu fui colocando mais cabanas, e ele vai juntando raio e matando a minha torre no fim eu tava ali com 880 de vida na minha torre mais ou menos e eu fazendo a mesma estratégia tentando juntar elixir para colocar mais um golem e aí eu fui juntando elixir já tinha duas cabanas montadas ele joga um choque ali em mim e ele tira um pouco mais de vida, eu coloquei um golem no cantinho para ver se ele não ia para o rumo do, do canhão mas não adiantou, o golem foi de novo para o lado errado, eu coloquei de novo um feitiço de veneno para matar o mago de gelo dei um pouco mais de dano na torre dele e foi continuando a partida nesse mesmo esquema, ele colocando meu golem pro outro lado, colocando meu golem pro outro lado, e aí eu fui colocando cabana e ele jogando raio na minha cabana mano, até que no fim, vou dar uma, dar uma pausa aí, porque cara no fim ele joga um último raio, eu fico com 88 de vida, eu tenho duas cabanas em jogo, e a vida da torre dele ainda tá em 1600 galera, o que que eu pensei? Mano eu já perdi essa partida, basicamente eu tinha pensado, eu já perdi essa partida, porque a hora que ele vim com um raio na mão, eu perdi Aí o que, que ele faz? Eu vou atacando ali, ele coloca e joga um choque na minha cabana na minha torre Pra tentar destruir a minha torre Aí eu fico com 13 de vida na minha torre, basicamente E eu coloco um feitiço de veneno e tento dar um último suspiro ali num ataque Mas eu não consigo E velho, se liga, o que, que eu pensei? Aí juro por Deus que eu pensei isso Não foi cagada, galera, não foi cagada O que, que eu pensei ali? Mano, ele deve estar tá com um raio na mão Ele deve estar tá muito provavelmente com um raio na mão Pause isso daí não deixa você assistir Vou deixar você assistir até você entender o que aconteceu Tudo isso passou em meio segundo na minha mente Ele deve estar com o um raio na mão O que, que eu posso fazer pra... Tipo assim É improvável que aconteça Mas o que, que eu posso fazer para tentar não perder E eu tinha os servos na mão galera. Eu tinha a horda de servos na mão Caso você não saiba, o feitiço de raio ataca três alvos aleatórios dentro do raio de ação dele. Então o que, que eu pensei? Mano, eu vou arriscar aqui. Eu coloquei... Olha só onde eu coloco os meus servos. Eu coloquei os meus servos perto da minha torre, exatamente pra... Na hora que ele fosse jogar o feitiço de raio, os meus servos estivessem por ali dentro do raio de ação. Pra... Velho, mesmo que fosse 1%, eu teria 1% de chance do raio dele acertar um dos meus servos. E não acertar a minha torre. E, velho, foi exatamente o que aconteceu. Um dos três tiros do raio acertou na minha, na minha cabana de bárbaros. E os outros dois acertaram nos dois em dois servos daquela horda de servos, velho. Se liga, na hora que isso aconteceu eu falei, caralho, na hora que isso aconteceu, reparem aí, galera. Ele até manda um bonequinho de joinha, porque nem o cara acreditou que eu consegui fazer isso, velho. 13 de vida, ele tava com a partida absolutamente ganha. E aí eu coloco os servos e o raio dele simplesmente ataca um dos meus um dos os dois servos meus e a minha cabana e não ataca a minha torre velho. Então eu consigo dar um último push, como ele gastou 6 de elixir ele não tem mais muito elixir e eu acabo, velho, eu acabo dando um push com os meus servos e, as, e a minha princesa e acabo vencendo a partida, mano o cara não deve ter acreditado que ele perdeu essa partida sem dúvida, foi tipo assim, tá no top 3 das partidas mais épicas da minha vida, aconteceu aleatoriamente, eu tava numa, num aniversário, velho, eu tava jogando assim, só pra passar o tempo e isso acontece, velho que partida épica, mano. Merece o seu like. Se você não entendeu, volta um pouquinho pra você entender, porque de fato é até difícil de entender. Mano, mas foi muito épico. Espero que vocês tenham curtido. Eu curti demais participar dessa coisa, coisa muito louca aí. Muito obrigado mesmo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever caso esteja me vendo aqui pela primeira vez. Falou, um grande abraço do Gordinho, galera. E até a próxima. É!